Bom, continuando aqui a resolução do problema 5, né, a gente vai agora é, resolver o item B do problema, que pede que seja calculada a umidade relativa com a qual o ar de secagem deixa o secador. Tá? Considere desprezível o calor perdido na secagem. Então a gente tem aqui, em tese, um, um calor, um secador funcionando como um trocador adiabático. Tá? Então, o que, que a gente tem? O W2, que é a umidade absoluta do ar de secagem que sai do secador, a gente calculou no item A. E esse ar, essa mistura de ar seco mais água, mais vapor, vai sair a 48 graus. A gente tem duas variáveis psicrométricas, então a gente tem aqui como definir né, as demais variáveis psicrométricas, dentre as quais a umidade relativa desse, dessa mistura. Eu optei aqui em fazer a resolução analítica para retomar o conceito de psicrometria. Tá? A umidade relativa ela é função da pressão de saturação do, do vapor e da pressão parcial que o vapor exerce naquela temperatura. Tá? Então, a gente tem o que? PV, que seria a pressão parcial do vapor, dividido pela pressão de saturação do, do, desse vapor na mesma temperatura. A pressão de saturação do vapor, a gente obtém facilmente nas tabelas de propriedade da água e do vapor. Tá? Então, para 48 graus Celsius, a, tempera, a pressão de saturação é 11,16 kPa. Mas a gente não tem ainda a pressão parcial que o vapor exerce. Só que a gente tem a umidade absoluta desse gás. E a gente sabe que, pela definição, a gente consegue relacionar a pressão parcial do vapor com a umidade absoluta do, do, do gás. W a gente tem, PV a gente não tem, PT a pressão total do sistema, que no caso é a pressão atmosférica 101,325 kPa. Substituindo os valores, a gente encontra a pressão parcial de 5,819 kPa. Agora está finalizado, porque basta a gente substituir a pressão parcial e a pressão de saturação na equação para determinar o valor correspondente de umidade relativa, que é igual a 52,1% em percentual, ou 0,521 em termos de fração. Ah, então, aqui a gente fecha o item B e fecha o problema assim.